a cadeia de montanhas que resistiu à queda de Beleriand, e permaneceu ao longo das eras. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as Montanhas Azuis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 era uma cordilheira no extremo oeste de Eriador. Ered-Luin é um nome Sindarin, consistindo de Ered Montanhas e Luin Azul. Eram também chamadas de de lindon ou seja, Montanhas de Lindon. Nas etimologias do History mostra nomes alternativos Noldorin, Lunorodrim e Lundirien torres azuis, e também o Quenya médio Lunoronti, que é usado pela primeira vez em uma passagem do desenvolvimento posterior de A Queda de Númenor. Nas traduções para o inglês antigo de Elfwine, as montanhas azuis são chamadas de Heuengbjörg, ou algo assim. Na Segunda Era, os homens da Terra-média chamavam Era de Luin de Montanhas Ocidentais. Seria natural supor que as Montanhas Azuis ganharam esse nome simplesmente porque pareciam de cor azul, e pode ser esse o caso. Há razões para pensar, no entanto, que o nome pode ter tido um significado mais profundo, embora um tanto misterioso. Em velhos esboços de mapas do volume 4 de A História da Terra-média, vemos as ideias originais de Tolkien para a Geografia de Arda. Em particular, o Mapa 4 dessa fonte mostra a Terra-média em sua estrutura original, mostrando-a muito mais simétrica do que se tornou mais tarde. Nesse esquema, o continente tem quatro longas cadeias de montanhas. As Montanhas Azuis, a noroeste, as Montanhas Vermelhas, ou Orocarne, a nordeste, as Montanhas Cinzentas, a sudoeste, e as Montanhas Amarelas, a Sudeste. As Montanhas Cinzentas aqui não tinham conexão com as Montanhas Cinzentas do Norte de Concepções Posteriores. Esse layout altamente estruturado implica que as cores das diferentes cordilheiras carregavam algum tipo de significado mais profundo, embora não tenhamos nenhuma indicação do que esse significado poderia ter sido. Nos primeiros dias de Arda, após a queda das Duas Lâmpadas, as Montanhas Azuis foram formadas quando os Valar ampliaram o Grande Mar e empurraram a Terra-média para o leste para proteger Valinor. As Montanhas Azuis se alinhavam com as Montanhas Cinzentas das Terras do Sul, formando a Parede Ocidental de Arda. Mas, como eu acabei de falar, essas Montanhas Cinzentas não são as mesmas que vemos no Mapa da Terra-média, que se conectavam às Montanhas Nevoentas. As antigas Montanhas Cinzentas eram uma série de montanhas que continuavam a linha das Montanhas Azuis, formando a borda ocidental de Endor, mas nas terras do sul do continente. Essas duas cordilheiras ficam paralelas às Orocarne, Montanhas Vermelhas, no Nordeste, e às Montanhas Amarelas, no Sudeste, que formavam a Parede Oriental. No extremo norte, uma estreita coluna separava as Montanhas Azuis das Montanhas de Ferro, que se estendiam por todo o norte da Terra-média. Em algum momento durante os Anos das Árvores, dois pais dos Anãos acordaram sob o Monte Dolmed, e fundaram as duas casas mais a oeste dos Anãos, os Firebeards e os Broadbeams. Posteriormente, eles construíram duas grandes cidades-estado, Nogrod e Belegost. Nogrod ficava na parte centro-norte da cordilheira, perto do Monte Dolmed, onde a estrada dos Anãos de Beleriand cruzava com Eriador. Guardava uma das únicas passagens pela cordilheira. E Nogrod também foi o lar dos grandes ferreiros-anãos, Gamil-Zirach e Telchar. Nogrod negociava com toda Beleriand, e os Anãos eram empregados para escavações e artesanato sendo o mais famoso o Nauglamir para o rei Thingol. Eol, o Elfo Escuro, costumava ir lá, assim como seu filho Maeglin. Belegost ficava na parte central norte das Montanhas Azuis, a nordeste do Monte Dolmed, ao norte de Nogrod e não muito longe do lago Nenuel, guardando uma das únicas passagens sobre as Montanhas Azuis. Durante meados da Primeira Era, Asagal foi o Senhor de Belegost, até ser morto na Nirneth Arnoediad. Na Primeira Era, as Montanhas Azuis eram uma linha contínua separando Eriador de Beleriand. Sete rios corriam de seu lado oeste, e a terra por onde esses rios corriam era conhecida como Ossiriand. Mais tarde, quando os Elfos Verdes se estabeleceram lá, a terra foi chamada de Lindon, e as montanhas, às vezes, são chamadas de Ered Lindon, como eu disse antes. Elfos errantes também caçavam nas Montanhas Azuis. As de Lune foram arruinadas durante a Guerra da Ira no final da Primeira Era. Na extremidade centro-sul da cordilheira, o mar rompeu. O rio Lune agora corria pelas montanhas até o Golfo de Lune. No lado oeste, uma pequena parte de Lindon permaneceu, e aqui os Elfos em retirada construíram o Reino de Lindon, governado por Ereinion Gil-galad, o último Alto Rei dos Noldor. As cidades anãs de Nogrod e Belegost também foram arruinadas quando as montanhas foram quebradas, fazendo com que a maioria dos anãos migrasse para o leste, para Khazad-dûm, deixando um remanescente para trás. No entanto, Alguns anãos permaneceram no lado leste das Montanhas Azuis posteriormente. Na Terceira Era, os anãos viviam no lado leste das Montanhas Azuis, especialmente nas partes ao sul do Golfo de Lun. Em 1974 da Terceira Era, fugindo da queda de Fornost Erain, Arvedus se escondeu brevemente em antigas minas anãs no extremo norte das Montanhas Azuis. Vários anos após o saque de Erebor pelo dragão Smaug, o rei exilado do povo de Durin, Thrór, foi assassinado por orcs. Train II liderou uma hoste de anãos de sua e de outra casa em uma grande guerra contra os orcs das Montanhas Nevoentas. Depois disso, o povo de Train mudou-se para as colinas da Terra Parda, e permaneceu por algum tempo, antes de se mudar para as Montanhas Azuis e estabelecer o seu salão no ano de 2802 da Terceira Era. Por quase 40 anos, Train governou seu povo na Zera de Luin, mas foi levado à obsessão por seu anel de poder. Em 2841, ele partiu com um pequeno grupo de seguidores para retornar a Erebor, determinado a matar Smaug e retomar o reino de seu pai. Mas em 2845, enquanto acampava nas bordas de Treva Mata, Traim foi capturado pelos servos do Necromante e levado para Dol Guldur, onde foi torturado até sua morte muitos anos depois. Seus seguidores, incluindo Balin e Dualin, não sabiam de seu destino e, após procurar por muitos dias, retornaram à Era de Luin. Thorin tornou-se governante do povo de Durin, e sob sua liderança, seu povo prosperou, seu comércio aumentou, assim como seus números. Não apenas por nascimento, mas os Barbas Longas errantes ouviram falar do reino de Thorin e vieram até ele. Thorin governou na de Lúin por quase 100 anos, até que conheceu Gandalf, o Mago, que o ajudou a arquitetar um plano para recuperar Erebor de Smaug ele deixou seus salões pela última vez em uma missão para retomar sua antiga casa. Depois de muitos meses, Thorin e companhia tomaram a montanha como deles, e Thorin declarou-se rei sobre a montanha depois que Smaug foi morto. Mas após uma grande batalha com orcs e orcs, Thorin foi mortalmente ferido e morreu, nunca podendo desfrutar do reino que conquistou. Após a morte de Thorin, seu primo Dain II, Pé de Ferro das Colinas de Ferro, tornou-se rei do povo de Durin. Quando a notícia chegou ao povo de Durin da Era de Luin de que Erebor fora restaurada, acredita-se que a maioria deles mudou-se para a Montanha Solitária. Portanto, o Salão de Thorin tornou-se um sub-reino do povo de Durin.